No vídeo de hoje eu vim dizer todos os códigos do Clube Ping Brasil 2023. Nossa. Primeiramente eu já criei uma conta aqui, lacramos. Eu tô com 500 moedas e eu vou gastar essas moedas comprando um Puff. Porque o Puff ele cava moeda pra gente, então é bom sempre... A primeira coisa que você deve fazer quando criar a conta é comprar um Puff. E aonde eu encontro esses códigos? É aqui no site da Prainha do CP. que agora eu tô fazendo parte dessa comunidade, desse blog. E é só você pesquisar a Prainha do Clube Ping e já vai aparecer. Aparecendo um terceiro resultado, você clica nele e aqui vai estar o site, aqui em código, você clica de novo, você vai para a área de códigos aqui onde tem os códigos tá ensinando como fazer, rolando para baixo tem todos os códigos eles vão atualizar, faz muito tempo que não estão atualizados, mas eles vão reabrir e aqui tem todos os códigos, só não dá para copiar gente, mas eu vou colocar os códigos mesmo assim, e é só você descendo, descendo e você pode comentar na publicação e falar quais códigos estão inspirados, também gostaria de convidar vocês para ser membro do meu canal é só R$2,00, gente. Você clica aqui em Seja membro. Seja membro por um mês dois reais cada mês. Você pode ser Ninja faixa branca ou outras Ninja faixa de outras cores Ai, meu Deus, que susto. Você pode entrar No meu servidor secreto do Discord Que é esse daqui. Tá bem vazio Porque não tem ninguém pra ser membro Então não tem quase ninguém. Você pode gravar Comigo. Eu posso te mencionar Nos comentários, entendeu? Nos vídeos né? Na descrição. Colocar seu canal É incrível, né, gente? Não sei, né? Então estamos com 100 moedas. Vamos lá colocar o códigos. Todos esses códigos eu consegui 24 mil moedas. É pouco, mas é melhor que nada, gente. Quando saem os, os códigos no Twitter, eu sempre posto aqui pra oh, ganhar um selo. Sempre sai aqui no canal, então fica ligadinho, ativa as notificações, ok? Pra não perder nada. Então é isso, beijo. Ah, e vocês lacram. E no Twitter também eles publicam os códigos lá. E eu copio e trago aqui pra vocês do Twitter.